Eu vou fazer um depósito aqui na Ecopace, na verdade eu já fiz, mas eu vou mostrar aqui como se faz porque deu problema no vídeo, enfim, teve que regravar de novo. Então aqui eu vou fazer o depósito através da Mr. Money, mas não é necessário Mr. Money, se você tem uma carteira eletrônica onde você tem lá as suas criptomoedas, você não vai precisar ir da Mr. Money. Então é muito simples, se você... Caso venha utilizar a Mr. Money, vou deixar esse vídeo na descrição aí para você saber como verificar sua conta lá na Mr. Money, para você comprar créditos lá, depositar e etc. Então aqui na Mr. Money, para você ter dinheiro aqui, né? você precisa ter dinheiro para comprar os Bitcoins, você pode ter simplesmente aí uma boa ideia, você vender seu Neteller aqui, porque aí sua grana já fica aqui, você já compra Bitcoin e já envia para a foi exatamente o que eu fiz então você vê aqui abaixo aqui quanto que está a cotação do da Neteller. Também tem outras moedas que você pode utilizar. E uma vez que você vendeu, é muito simples, né? Você precisa ter sua conta verificada. Você faz a sua ordem aqui de venda. Você vendeu, enviou a Neteller para a conta lá do cara lá da, do comprador e pronto. Recebeu o seu saldo vai ficar aqui, ó. Você vê que eu tenho saldo é, MMBBRL que é o meu saldo em reais e mais abaixo em bitcoins. Então eu já fiz isso, já vendi Neteller, aí depois eu venho e compro o Bitcoin. E é muito simples também, você vê através do vídeo lá como que você faz para comprar os Bitcoins. Depois de você comprar Bitcoin, basta enviar lá para a Caso você não tenha Neteller para vender aqui e comprar Bitcoins, você pode fazer simplesmente o seguinte, você pode depositar na sua conta. Você clica aqui no seu saldo, aí você clica em adicionar. Quando você clicar em adicionar, vai vir para essa página onde estou. E aí você pode escolher a primeira opção, Mr. Money BRL. É onde você vai depositar ou transferir para sua conta. Basta você selecionar a opção que você quer. Tem outras opções aqui também de moedas. Nunca utilizei elas, só utilizei de bitcoins. Mas eu não vou depositar em bitcoin aqui, porque eu posso enviar diretamente para a Ecopays, correto? Isso se eu tivesse bitcoins. Então escolhendo aí Mr. Money, só se você for depositar ou transferir, você escolhe aqui o banco, uh, o tipo de envio e basta prosseguir. Pronto, uma vez o Bitcoin na sua conta, você simplesmente agora precisa sacar. Então você vem em saldo, sacar, depois de sacar, vou sacar em Bitcoins né? e aqui tem o máximo que eu vou sacar. Na verdade eu já fiz o saque, já depositei na Ecopace, então aqui é apenas um exemplo aí basta preencher e normalmente você vai colocar aí é, o valor né, que você vai enviar quando você colocar o valor vai ser mostrado a taxa eu paguei cerca de cinco dólares pelo menos é o que informa aqui e aqui você cola a sua carteira a carteira você vai copiar lá na ecopa para colar aqui e aqui o número do pin que você tem aí quando eu cria a sua conta. Uh, por último aqui é só marcar essa opção aqui de verificação do robô. Isso aqui é que costuma ser um problema. Eu não, não gosto dessa verificação. Ela costuma dar muito erro. Eu prefiro aquela de digitar uma letra, um caractere, mas não tem. Então eu faço o seguinte para não ter problema. Tanto que eu enviei aqui... No primeiro erro que deu, eu já, já fiz essa outra opção que eu vou mostrar. Porque você só tem 15 minutos aí também para fazer a transação, né? Então eu vim aqui através do modo anônimo, que geralmente não costuma dar erro, porque aí você não precisa, não tem problema dos cookies. São os cookies que fazem esse problema, né? Você não sabe abrir no modo anônimo, é muito fácil. Você clica com o botão direito aqui, qualquer página, e abrir janela anônima. Pronto, aí fica mais fácil fazer o login não vai ter esse problema de ficar dando erro toda hora quando você for verificar lá se é um robô ou não. Então eu fiz o envio aí, vou lá na Ecopays agora mostrar como é o procedimento, depois que eu comprei aqui o bitcoins. Vai lá em Ecopays, clicou em depositar, em depósito. Depois a última opção aqui, ó, que é a opção para depositar em criptomoedas. Pronto, depois vai aparecer aqui essa opção de preenchimento. Você coloca aqui o valor nesse campo, o valor que você vai depositar. Acima aqui é qual conta que você vai depositar, porque na Ecopays eu tenho, por exemplo, três contas. Você pode ter uma conta e fazer outras em várias moedas, tudo dentro da mesma conta. Então eu tenho a conta principal em dólar e mais duas contas em euro e reais. Mais abaixo aqui mostra o valor que eu posso depositar. Não tenho certeza se isso aqui é o valor mensal ou semanal. Só sei que é 17.830 uh, dólares. né, Que eu ainda posso depositar aqui na Ecopay. Você está vendo meu saldo aqui? 490,22. Porque eu depositei agora 490. Depois de preencher aqui o valor que você vai enviar. Você clica em continuar. Não vou clicar porque vai aparecer lá a transação. E eu não vou enviar mais nada para cá. Quando você clicar... Em continuar, vai aparecer lá a sua carteira para enviar. E um tempo ali de 15 minutos que você tem para fazer o envio. E também, depois vai ter um botão lá, para você clicar nesse botão. E para confirmar que você já enviou, ok? O botão fica abaixo, à direita. Você vai ver lá um botão verde. Você clica nele e pronto. Também é mostrado lá o valor exato que você tem que enviar. Uh, depois de enviar, né? você vem aqui na, na Mister Money e preenche tudo corretamente o valor que você vai enviar. E depois que você enviar, vai ser mostrado essa página aqui, ó. Essa página com o link da, da transação, do envio, né? Então você salva isso aí, você vê que eu enviei aqui, ó. Este valor que correspondeu a 490 é, dólares, ok? Então, e o mais surpreendente aqui é que eu já tinha enviado em Ethereum. E enviei dessa vez em Bitcoins. E eu achei que o prazo era de até 3 dias. Eu achei que levar algumas horas foi coisa de segundos, tipo eu depositei quando eu cliquei lá na carteira principal já estava lá o saldo, então a primeira tentativa que eu fiz aqui deu certo véio. coisa de segundos, muito rápido talvez por causa da situação aí do Bitcoin tá rápido, e segundo a Mr. Money foi uma taxa de 5 dólares vamos ver se foi realmente é, 5 dólares vou colocar aqui o valor do depósito vamos ver se deu próximo a. Você falou que daria 488 dólares, né? Claro que aí tem que considerar a conversão de um site para outro pode ser diferente. Então, 489 já mudou, porque está subindo bitcoins. Então, depende aí da, do, do valor... Que eles estão cobrando. Eu não, não encontrei taxa nenhuma aqui cobrada uh, na Ecopace. Porque da outra vez que eu depositei através de uh, Ethereum. Foi cobrado cerca de 22 dólares. E eu depositei um valor abaixo daqui, de, do que isso aqui. Depositei ali cerca de 100 dólares mais ou menos. 100 dólares não, ali uns 200 dólares. E cobrou 22 dólares. Estou achando estranho que aqui não cobrou taxa nenhuma. A única taxa que eu vi aqui realmente foi a taxa da... Da Mr. Money que estava em torno de, de 5 dólares. Vamos ver, eu quero ver qual foi a taxa aqui cobrada pela transação. Tem essa taxa aqui, vamos ver se foi isso ou não. Aqui está mostrando que foi cerca de 2.78 dólares, quase 3 dólares. Já a Mr. Money informou que foi uma taxa de cerca de 5 dólares. Como mostra aqui, ó. Essa foi a taxa. Vamos ver quantos dólares que dá isso aqui. Cerca de 5 dólares. Hein? A Mr. Money diz que foi cerca de 5 dólares. E a transação aqui cerca de 3 dólares. Então somando aí dá cerca de 8 dólares é, a taxa. Já que a Ecopace eu não vi cobrança nenhuma é, de taxa. Eu coloquei para depositar 490 e depositou exatamente 490. Enfim, desta vez não teve taxa nenhuma. Ou pelo menos eu não consegui encontrar a taxa aqui. É de cerca de 25 dólares. Como a Ecopay estavam cobrando normalmente. Dessa vez não teve. Melhor ainda. Então é uma boa oportunidade aí. Para depositar na Ecopay. E na... sem taxa nenhuma. E o principal que foi a transação. Foi em coisa de segundos. Foi muito rápido. Então é isso que eu queria mostrar. aí Como faz para depositar na Ecopay. Vale muito mais a pena. Do que depositar por cartão de crédito. Transferência bancária. Enfim. Esse trabalho todo aí. Sai muito mais fácil depositar por... Ecopays é o link aí do vídeo da Mr. Money tá na descrição caso você não saiba como trabalhar com a Mr. Money, né? mas você, se você tem em Bitcoin ou outra moeda em alguma carteira não precisa uh, enviar para Mr. Money. É lembrando que a taxa que eu paguei de 20, 22 dólares. Deixa eu ver se aqui tem um histórico de, das transações, que aí dá para ver exatamente qual o valor que eu depositei. Eu depositei em Ethereum e eu enviei da Binance ou Binance, não tenho certeza. Depositado de 225 dólares e eu paguei uma taxa aí de aproximadamente 22 dólares. Então, isso, uns 10% aproximadamente. E foi quando eu depositei através de Ethereum. Dessa vez eu depositei através de Bitcoin e não paguei taxa nenhuma. Então, essa maneira que eu queria mostrar como depositar na eCopays e dessa vez aí não teve taxa nenhuma e valeu a pena depositar através de Bitcoin.